nosso primeiro vídeo foi registrado em Deolim, na Índia. Nas imagens, vemos alguns objetos alaranjados no céu que chamaram a atenção de muitas pessoas. Eles flutuam em perfeito alinhamento e sincronia e vão se multiplicando rapidamente. Oh, já havia visto aqui na linha. Então, No final, eles simplesmente desapareceram para sempre. Na sua opinião, o que seriam esses objetos misteriosos? Seria alguma tecnologia terrestre? Um balão? Ou seriam naves extraterrestres a das estrelas? Deixe a sua opinião nos comentários. O nosso próximo vídeo foi registrado na China por um homem explorador de lugares abandonados. Na ocasião, ele adentrou sozinho numa casa de recuperação desativada e lá ele teve experiências sinistras. Uau, o que é isso? Não tem nada de ver. O que é isso? O que é isso? Espera. O que é isso? A porta? Neste momento ele sentiu e ouviu muitos barulhos de passos. É como se alguém tivesse o seguido até ali e a partir daí o barulho se intensificou pela casa. No final, ele desenhou o rosto da figura de cuja visão ele teria visto na janela. Em três dias consecutivos, no inverno de 2003, a equipe de segurança do Palácio de Hampton Court foi chamada para fechar uma porta a corta-fogo específica próxima ao Tribunal do Relógio do Palácio. No primeiro dia, a filmagem do circuito de TV mostrou as portas se abrindo com grande força, mas não havia nada que revelasse o motivo. No segundo dia, a mesma coisa aconteceu, mas desta vez uma figura de aparência fantasmagórica em um vestido de época apareceu de repente na tela e fechou as portas. As portas se abriram novamente no terceiro dia, mas não havia mais nenhum sinal do porteiro fantasmagórico, não é apenas a equipe de segurança que pensava que estava havendo coisas, um visitante escreveu no livro de visitantes do palácio no segundo dia que também pensou ter visto o um fantasma naquela área. A filmagem da figura do circuito de TV chamou a atenção da mídia mundial com reportagens em jornais, TV e rádio em áreas como Índia, Austrália e Peru. É daí que veio o apelido Esqueleto. A youtuber Daisy Marques postou nas redes sociais uma experiência pela qual ninguém gostaria de passar. Enquanto registrava um post ela presenciou a porta do quarto fechando sozinha. A jovem comentou que na hora ficou em estado de choque e com muito medo. Primeiro achou que alguém teria invadido a casa, mas logo adiante viu que o que aconteceu poderia ser uma manifestação demoníaca. O vídeo que se segue mostra uma série de fenômenos paranormais que aconteceram em um cinema norte-americano justamente no dia do lançamento de um filme de terror paranormal. Aqui vemos luzes piscando, objetos se movendo e até mesmo o reflexo de um possível fantasma. Tem é alguma relação com o filme? Por isso que muitos dizem que quando assistimos a filmes de terror, o diabo sinta ao nosso lado e assiste juntinho com a gente. O vídeo que se segue mostra uma das cenas mais medonhas que já vi na vida. o um momento exato em que um homem foi abduzido por alienígenas. Sim, pelo menos é o que muitos acreditam. A 3 Edition rastreou o homem, seu nome é Lewis Michael, e ele mora em Houston. Uma noite ele saiu pela porta da frente e desceu para a calçada, quando de repente ele se reduziu a um feixe de luz e acendeu aos céus. Quando o Edition lhe mostrou as imagens, ele ficou muito nervoso. Quando questionado sobre aonde foi, ele respondeu, não posso falar sobre isso agora. O próximo vídeo foi gravado por câmeras de segurança de um cemitério, fixada a fim de garantir que ninguém viole os túmulos. E como já esperávamos, a câmera acabou registrando a passagem de um vulto branco fantasmagórico. Aqui temos mais uma manifestação muito sutil e que passa desapercebido até dos olhares mais atentos. Enquanto se preparava para realizar filmagens neste cemitério em Londres, alguma coisa passou andando bem atrás dele. Após uma consulta, o explorador Andrew Maicon descobriu que o Espectro é a alma do vigilante idoso que falecera na tarde deste mesmo dia e que agora encontra-se em prisão e destinado a vagar eternamente por este cemitério. O nosso próximo vídeo foi publicado por uma usuária do TikTok que costuma postar diversos vídeos aleatórios até que um dia coisas estranhas começaram a acontecer durante suas filmagens. Ela estava animada para tomar um suco, quando de repente uma garrafinha caiu do nada de cima da mesa, dando início a um verdadeiro pesadelo.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 Oh god, Danny, Danny, Danny, Danny, Danny, Danny, just ran in here, O nosso último vídeo foi gravado por uma jovem que estava deixando o apartamento de sua melhor amiga depois de ter passado um dia inteiro com ela. Só aguardava o elevador, ela ouviu um barulho estranho vindo da escada. É. Que bom que não era o que imaginávamos. E lá foi ela. Quando chegar na sua moto, ela lembrou que esqueceu a sua chave e logo retornou ao prédio. Assim que chegou no andar selecionado, ela viu sua amiga correndo através da janela do elevador. Então ela foi correndo atrás da amiga pela escadaria. Mas o que ela não imaginava é que também havia alguma coisa correndo atrás dela pelas escadas. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> De Diante disso, ela pensou em correr para bem longe, mas pelo elevador não foi possível pois algo invisível parece que estava impedindo que a porta se fechasse. E lá estava a coisa de pé na escada bloqueando a passagem. E finalmente ela bateu de frente com a sua amiga que acabara de sair do apartamento para levar a chave para ela.